Como diz uma amiga minha, mais um vídeo de utilidade pública. Hoje eu vou te contar quais são os produtos que eu usei até o final e se eu compraria ele novamente ou não. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Então eu estou te trazendo esse vídeo hoje para dividir com você a minha experiência no uso desses produtos e quem sabe te ajudar de alguma forma. Hoje tem produtos para os cabelos, tem de make e um produto para uso da casa. Ano passado, num dos vídeos de aprovados e reprovados que eu coloquei no canal, eu falei sobre esse produto aqui ó, o shampoo detox capilar da Tresemme. Na época, usamos eu e o marido usamos a versão com 400 ml como eu gostei ele nem tanto dessa vez eu comprei essa versão aqui que é menor 200 ml e esse aqui só pra mim e aí você já entendeu que esse é um produto que é aprovado não é isso? ele lava e limpa mas não deixa meu cabelo palha de aço além disso ele promove uma limpeza assim refrescante porque na composição ele tem chá verde e gengibre, além de ter proteínas. Então você já viu que para quem tem cabelo seco ele não deixa assim tão palha. Já falei por aqui que shampoo sempre acaba primeiro. A proporção média são três shampoos para cada um condicionador que eu compro. Mas chega um dia que o condicionador acaba, claro! E foi o que aconteceu com esse aqui ó, que é o condicionador hidratante. Plants da OX Essa linha aqui foi uma grata surpresa Eu fiquei muito satisfeita com a utilização dos dois Do shampoo e do condicionador Esse condicionador ele é indicado para cabelos secos Ele é sem sal, tem quinoa, amaranto e chia na sua composição Se você está pensando que esse condicionador é aquele que é difícil de sair do frasco Que tem aquela consistência bem firme, esquece consistência vou dizer assim bem mais maleável e aí ele faz o que na hora que você passa no cabelo ele cobre todos os todo fio porque ele não é tão duro então essa essa coisa dele mais cremosa mas não é ele não é aguado mas ele é um ele é bem bem mais fácil de sair e também é mais fácil de ser absorvido e aí quando você passa você sente que o seu cabelo amolece sendo assim é ou não é um produto aprovado? Claro que é, né? E o outro produto de cabelo que foi utilizado em parceria com o marido foi esse aqui, ó, que é um shampoo reequilibrante e da Detox da Eussef. E esse produto, ele é indicado para cabelos oleosos e com pontas desidratadas. Mas assim, não é a característica do meu cabelo, só do marido. Então, por isso, ele não funcionou pra mim. E o meu cabelo ficou uma palha de aço e duro, então assim, eu não insisti muito, usei duas vezes, não gostei de desistir. Então esse produto, pra mim, ele está reprovado. Não compraria ele novamente. Mas pro marido, o cabelo dele ficou do jeito que ele gosta, tirou toda a oleosidade, deixou o cabelo bem soltinho. Então eu vou comprar esse produto pro cabelo dele. E aí, quem gosta de cabelo com aquele cheirinho assim, de cabelo limpo, nossa, vai amar porque o perfume que fica no cabelo é muito gostoso. E o produto de make que eu usei até Final do final do final foi esse spray aqui, ó. O velvete efeito matte da Aspa. Esse produto eu já fiz resenha dele e eu vou deixar aqui nos cards o link para você tá dando uma conferida se você ficar curiosa em saber qual todo o efeito toda a resenha que eu faço dele, aplicação, demonstração e tudo mais. E esse é um produto que vale muito a pena você ter. Ele é compacto você pode carregar na bolsa e vai te socorrer naqueles momentos onde você está com a maquiagem começando a ficar com pontos de oleosidade, aquele rosto mais brilhoso, você saca esse produto da bolsa vai num toalete, dá uma jateada no rosto e deixa o rosto mais matificado e ele aguenta mais algumas horas até que você ou vá para casa ou faça a reaplicação. Então esse é um produto super aprovado e com certeza eu vou comprar ele novamente. E o último produto que eu vou te mostrar é aquele que a família inteira usa e as visitas que você recebe em casa também vão usar, até porque necessidades fisiológicas todo mundo tem. E o produto que eu tô falando é esse aqui ó, é o fricô, que é um neutralizador de odores sanitários que é salvação pra muita gente. E aqui em casa eu deixo no lavabo bem à vista pra não deixar ninguém constrangido quando pinta aquela vontade de fazer o número 2 ou quando precisa liberar um anúncio de que o número 2 tá chegando. E para usar é muito simples. Basta você dar cinco borrifadas na água do vaso antes de você sentar para fazer o número 2 Feito isso, relaxe e se resolva. Não vai ter odor nenhum, só o cheirinho de limão adocicado que é dessa fragrância que essa aqui é o original. Produto totalmente aprovado e o próximo vai ser tutti frutti. Fofo, né? Todos os detalhes dos produtos que eu mostrei aqui estão descritos no blog. É só clicar no card aqui em cima para conferir. Então é isso. Se gostou desse vídeo, não deixa de dar um gostei aqui embaixo e de se inscrever no canal. Basta você clicar no botão vermelho escrito INSCREVER-SE, que está logo abaixo aqui desse vídeo. Um grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau!